A Start 60 em pleno 2023. O pessoal aí comentou no vídeo que eu fiz falando da Titan, falando pra... Diogo, faz o um vídeo falando da Start, se tá valendo a pena comprar hoje em dia ou não. Então nesse vídeo eu vou passar pra vocês aí a minha opinião, se vale a pena ou não comprar a Start dia 2023. Beleza? E vou passar para vocês também o preço que tá custando a Startinha na minha cidade. Tá bom? É o seguinte, família. É, na minha opinião, a Startinha tá sendo uma das melhores. Uma das melhores opções aí para você comprar em pleno 2023. Por quê? Vou explicar para vocês porque eu acho isso. A Startinha o valor dela na minha cidade está custando 16.600 reais o valor dela 0 zero quilômetro quanto que está custando a Startinha aí na sua cidade? está custando mais ou menos que aqui aqui eu falo aqui da cidade de São João da Boa Vista estado de São Paulo, tá? fala aí quanto que está na sua cidade está mais ou menos do que o valor daqui e por que eu falo que é uma das melhores opções? porque a Startinha é uma moto econômica tem o mesmo motor da Titan. E o valor dela. Tá mais barato. A Titan, como eu falei no outro vídeo. Eu acho que o valor dela tá caro. Custando aí 20 mil reais. Praticamente. Pela moto que é, pelo que ela entrega, tá caro. A Stardia também tá caro. A Stardia é a moto que deveria custar aí pra mim 10 mil reais. Há 3 anos atrás ela custava isso. 10 mil reais. Era o valor. Vamos se dizer justo Pelo que a moto entrega, né? Que é uma moto bem simples É uma moto boa, mas é uma moto simples E bem simples mesmo A moto ela não tem Marcador de rotação do motor Que é uma coisa que Toda moto já deveria vir de série Na estradinha não tem é, A moto ela não é flex Já deveria ser flex Né, da Honda. Cadê colocar aí a Start 160 Flex? Flex? também Todo veículo praticamente hoje já é flex Só os mais antigos aí que Ainda é só gasolina É... As rodas dela É raiada Isso a roda dela ser raiada e ser liga leve Eu não vejo tanta... Tanto como ponto negativo, tá? Porque, por exemplo é, Bros, XRE Também tem roda Raiada é, é uma roda boa também A estética dela pode, ser, pode não ser tão bonita Mas é uma roda boa sim Então rapaziada é, Na minha opinião Diogo, você acha que tá valendo, valendo a pena pegar a Start? Tá, tá valendo sim A Start você encontra na cor azul Perolizado Que é uma cor top Eu, Se eu fosse comprar a Start eu ia pegar a cor azul Se você não quiser a cor azul Você pode pegar a cor vermelha Ou preta então tem essas três cores para você escolher tá? A Startinha é uma moto que vende muito Uma ótima moto para você que está iniciando aí no, nas duas rodas A Startinha é muito boa, o pessoal gosta bastante Eu mesmo já pensei em comprar uma Startinha Porque a moto é show de bola Não tem aí o que reclamar É uma moto econômica, como eu falei para vocês aí Faz os 40 km por litro é, conforto, é o mesmo conforto da Titan Da fã, O banco é o mesmo A questão é Do tanque, o tanque dela É um pouquinho menor do que da FAN e da Titan, mas é pouca coisa Se eu não me engano é 14 14,6 litros Eu acho que é isso, se eu não me engano Se eu tiver errado, alguém me corrige Eu acho que é 14,6 o tanque Da Start 16.1 litros o tanque da folha da titã então aí tem uma diferença de um litro e meio mas família 14 litros já é um tanque bom olha Olha, vira aí sem olhar é um absurdo é né? um perigo né a moto não freia não filho essa moto que ela só acelera não tem muito não tem muito freio não ó tô freando vou frear forte pra vocês verem aqui ó ó freio forte ela não para tá com o freio CBS desativado se eu freio a forte ela vai derrapar e não vai, não vai parar Então não adianta pisar tudo no freio, tá? Essa é uma dica aí também importante porque Se a moto estiver derrapando, tira um pouco o pé porque não adianta nada, viu? É foda, ó, frear com tudo, ó Ó, ela derrapando na hora É foda, não é fácil não Precisava ter um freio ABS aí pra parar a moto qual que é a sua opinião, rapaziada? Você acha que a Startinha tá valendo a pena? Ou não? Qual moto você acha que vale a pena hoje em dia comprar em pleno 2023? A Startinha quando ela foi lançada, modelo 2023, foi lançada aí é, em 2022, né? Ela tava um preço melhor, tava 15... Ah, era mais ou menos uns 15.500 reais que ela custava, não lembro o valor exato. Mas tava mais barato do que hoje em dia. Valia mais a pena ainda. Agora. É. Vai. Daqui a pouco vai ser lançada a Start 2024. Mas eu não acredito que vai vir grandes mudanças para a Start não, viu? Porque a Start é uma moto que a Honda fez. Pensando em ser uma moto barata mesmo. Por isso ela não tem tantos acessórios. E a Titan seria uma, seria uma start mais premium com mais acessórios, é com mais acabamento, já tem uma pintura personalizada, já é uma moto mais equipada. E a Start aí é uma moto para iniciar, é uma moto boa para você que vai trabalhar também, moto muito boa. E essa é a minha opinião, rapaziada. Vale a pena pegar isso certinho assim. Se só entender moto, dessa ter moto. Vai em frente aí, não desiste Por mais que ela tá caro O pessoal vai falar bastante na tua cabeça pode ter certeza é, Vai falar que não compensa Mas se, se você curte a moto Se é teu sonho, vai em frente não desiste não, tá? Que é certeza que você vai, vai conseguir Só trabalhar pra isso Focar, juntar o dinheirinho aí que é certeza que vai dar certo. Pode demorar um mês, seis meses, um ano ou até mais. Mas uma hora chega, você pode ter certeza, viu? que quando você pensa em ter uma coisa que você foca em ter, logo, logo você conquista. É sempre assim, rapaziada. Fechou? Esse é o vídeo de hoje, é Marcha da 160. Agora já é quase 6 horas da tarde Vou ver se consigo lançar esse vídeo aí pra vocês Até às 8, vamos ver se consigo editar Se o PC colabora, né? Que editar eu consigo Mas demora pra, pra editar Mas depende do computador Fechou? Tamo junto aí família É Marcha 160. Vou trazer mais entreguinhas aí pra você No final de semana Só torcer pra não chover Como você pode ver aí a pista tá molhada Tava chovendo até agora. Oi, oi, oi, oi, aia. A moto saindo de lado. Que medo. Deu um gelo agora. É isso aí, família. Tamo junto.